Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais um CP Responde. E aí? Vocês estão cheios de dúvidas nessa segunda-feira, dia 20 de março. Já é março, as águas de março estão fechando o verão e hoje o verão vai embora, hein? Hoje, às 18h35, começou oficialmente o outono, nesse nosso clima muito doido que a gente já não sabe quando é que chove, quando faz frio, quando faz calor... Tá tudo meio bagunçado, mas a única coisa que a gente sabe é que a gente quer correr por muito tempo ainda. <risos> e aí, pessoal? Lembrando, coloque suas dúvidas no balãozinho, beleza? Aqui embaixo. Eu espero que seja com o dedo dado certo, senão é aqui embaixo. <risos> beleza? No balãozinho, coloque as suas dúvidas, que é a partir desse balão que eu vou abrir, conectar lá e fazer a pergunta a vocês. Beleza? Pra fazer a pergunta a vocês, ó. responder a pergunta de vocês aqui pra falar sobre corrida, trocar ideia com vocês. Olá, todo mundo chegando, a Carolina Ferraz, a Carol Ferreira, o um Well, cheguem aí. E aí, JG Luzi? Beleza. Olha o Felipe Paulina aí. Estou fazendo fisioterapia para recuperação de uma lesão parcial no menisco. Posso correr novamente? Rapaz, se essa pergunta tivesse no balão, não é que eu ia responder pra você, velho? <risos> brincadeira, brincadeira, mas coloca lá a pergunta no balão, beleza? <risos> e para quem tem várias dúvidas assim por corrida, essas coisas seus treinamentos, casualidades da corrida, vem pro Clube Corrida Perfeita, agora mesmo eu tava numa live exclusiva com os nossos atletas do Clube Corrida Perfeita para tirar todas as dúvidas dele, deles, que estavam surgindo e por isso. Me desculpem vocês, eu cheguei atrasado, que eu tava lá batendo um papo com a galera tirando as dúvidas. Beleza? E lá também tem o nosso apoio que funciona o dia inteiro, horário comercial para tirar as dúvidas pelo WhatsApp que você tenha sobre a sua planilha de treinamento. Então baixe o aplicativo do Corrida Perfeita e vem treinar com a gente. Beleza? Ô Lúcio, bota lá a pergunta no balãozinho, só tem uma pergunta até agora, eu vou lá responder, hein? Bora, vamos ver quem botou aqui no balãozinho... A Glenn S. Navarro, sou nova aqui. Caminho há oito meses e comecei a correr 30 segundos, um minuto. Como começar de fato? Uai, Glenn, você já começou. Aí você tá correndo 30 segundos, não é? Uai, já tá bom, tá correndo. É tudo uma questão de referência e de volume, né? Então a gente tem que pensar: você quer correr por quanto? Quanto tempo? Uma hora, duas horas, três horas, vinte e quatro horas? Porque corrida é o momento no qual você apoia um pé, tem uma fase aérea, depois apoia outro pé. Beleza? Só de você já repetir isso, você já está correndo. Agora, pelo tempo que você vai ficar fazendo isso, aí vai depender do seu treino. Da continuidade, da consistência, da carga que você aplica. E claro, do, da recuperação também. Do seu repouso, porque descansar também é treino, porque não basta a gente só estressar o nosso organismo. A gente tem que deixar ele se recuperar, beleza? Mas você quer saber mesmo como começar de fato? Depois disso que você já começou, vem com a gente pro o Clube Corrida Perfeita. Lá a gente vai fazer um plano de treinamento certinho, de acordo com as suas possibilidades, tá bom? E bem acessível para todo mundo. Muito obrigado pela pergunta e espero ter te ajudado, galera. Letícia NR, Ó, apareceu um monte de pergunta aqui agora, Pera aí, deixa eu ver da Letícia agora, nunca corri, perco o fôlego com facilidade, mas sou louca para correr, Olha Letícia, vamos nessa, primeira dica é você começar que nem a Glenn, estava fazendo, dá um trotezinho, caminha, trotezinho, caminha, 30 segundos, 1 minuto, vai numa certa progressão, mas interessante para quem ainda não corre com mais frequência ou com consistência é entender que a corrida é diferente da caminhada, tá bom? A questão do padrão de movimento aplicado. A corrida não é uma caminhada rápida, então a gente tem que se ligar no desequilíbrio do corpo. A caminhada a gente se mantém equilibrado o tempo inteiro com o duplo contato do pé. Já na corrida é interessante que estejamos em desequilíbrio para favorecer o nosso deslocamento. Fazer com que a gravidade nos, nos ajude a nos deslocar. Então se desequilíbrio seu centro de gravidade à frente. Opa! Para que você vá só apoiando um pé depois do outro para se manter em equilíbrio. É o famoso equilíbrio no desequilíbrio. Beleza? Tem mais dúvidas? Entre para o Clube Corrida Perfeita e a gente te auxilia nesse começo. Para que você ganhe fôlego com a corrida. Então valeu! Espero ter te ajudado, notícia. Mayara Wolf, para quem está tentando ganhar massa muscular, é interessante correr percursos de mais de 5 km? Mayara, para quem quer ganhar massa muscular, é, deixa eu ser, tentar ser bem simples para não falar, no depende como sempre, mas depende como sempre, tá bom? É que qual é essa massa muscular que você quer ganhar? Quanto de massa muscular você quer ganhar? Porque quem não faz nada, não faz nenhuma atividade, correr já vai te ajudar a ganhar massa muscular. Mas se você já faz musculação, já tem um treino forte, um trabalho de hipertrofia, né? já vem fazendo isso, esse trabalho concorrente pode até te atrapalhar nesse ganho de massa muscular. Então a gente tem que entender bem para quem é esse ganho de massa muscular, qual é a sua quantidade, para a gente saber se é interessante correr mais de 5km ou não porque são treinos concorrentes, então um tem que conversar com o outro para que se ajuste, para que você tenha uma ideia se está atrapalhando ou se está ajudando de acordo com o seu objetivo principal. Beleza, Mayara? Espero ter te ajudado aí com a minha resposta e não te confundido mais. Valeu! É. Ai, o Andrei Alberti, só que esse Andrei é com Y. E aí, Andrei, também te chamam de André por aí, cara? É, eu sei como é, que é isso, eu sofro disso demais. <risos> Andrei, dica para quem vai correr a primeira meia maratona: não é uma pergunta, mas ajuda nós. Uai, uma dica, cara. É, vai na fé, vai dar certo. <risos> Mente positiva. Não fique pensando no 21º quilômetro, no primeiro quilômetro, nem no segundo, nem no terceiro. Só vai pensando em quilômetro a quilômetro. Crie uma estratégia mental da sua prova. Divida em 3 quilômetros, em 4, em 5 frações, em 6 frações. Como você quiser achar mais divertido para você. Junto com a sua alimentação, junto com a sua hidratação. Para que você não fique ansioso, pensando no final da corrida, começando ainda. Aproveite o momento, veja a galera, veja o ambiente, sinta o seu corpo, perceba a velocidade e vá ajustando isso tudo. Beleza? Espero ter te ajudado, Andrei. Parará. Rapaz, JG Luz, você me mandou bala aqui nas dúvidas, hein? Valeu, já já eu respondo. Jean Marques, S.N. Como correr devagar sem machucar os músculos? Machucar os músculos, cara? É, é só não bater neles, né? <risos> Tô brincando, já. Mas o machucar os músculos, gerar danos nos músculos, isso vem muito da carga que você aplica sobre eles. Beleza? Você estressá-los, botar uma carga no qual eles não estão acostumados. Então, qualquer corrida que você faça que não atinja esse nível do estresse muscular, né? do que o seu músculo já aguenta por si, por si só, não vai machucar os seus músculos, né? vai criar esses danos. Mas a partir do momento que você joga uma carga, seja correndo da maneira como for, você vai gerar certo tipo de lesão no músculo por conta do seu uso. O como correr devagar sem machucar os, os músculos... Pode ser muito mais como correr no volume baixo, porque o devagar pode ser eterno também. Você pode correr devagar e por 24 horas, 30 horas, isso pode machucar os seus músculos também. Mas para não gerar uma sobrecarga maior nos músculos do que o necessário para você se deslocar na velocidade, na direção que você pretende, aí existe a técnica de corrida. Né? A questão da entrada do pé, entrar com o pé abaixo do seu centro de gravidade, não flertir, não flexionar muito o seu joelho, trabalhar bem o seu quadril. E tudo isso você encontra lá no Clube Corrida Perfeita, no nosso aplicativo. Todo o conteúdo que a gente tem no YouTube, aqui no Instagram, está lá separadinho para quem faz parte do Clube Corrida Perfeita, para os nossos alunos, para poder desfrutar. E tem muito conteúdo também, gratuito, lá no Clube Corrida Perfeita, baixando o aplicativo, beleza? Vá lá e usufrua desse conteúdo. Se curtiu, entra para o clube e vamos treinar com a gente. Mas é basicamente isso. basicamente isso Para você correr devagar, sem machucar os músculos, é você gerar uma carga baixa para o seu organismo. Trabalhar dentro de uma intensidade baixa nesse treino de corrida. Beleza? Vamos que vamos! Cormacia Cristina, estou com dor atrás do joelho. O que será... Amanhã eu vou fazer ressonância. Amanhã. Beleza, Márcia. Bom, esse é um bom ponto. Você buscar avaliar junto a um, um ortopedista. Nesse caso, ele já te passou uma ressonância para dar uma olhada, né, para ver o seu joelho. Não sei se você chegou a conversar com ele, porque seria interessante para trazer esse diagnóstico. Observar okay. o que, que você está fazendo. Porque atrás do joelho pode ter muita coisa, né? Existem alguns músculos que passam por ali, né? Alguns ligamentos que você pode estar tá sentindo. Então, existe alguma musculatura que possa estar sendo sobrecarregada por conta da sua posição de corrida? Pode ter, pode ser. Mas muitos médicos não querem saber de como você corre como você está estressando um músculo para ver se é isso que está ocorrendo, né? Mas talvez ele também tenha feito essas perguntas para você e eu não sei. E ele já te passou a ressonância Certamente o seu médico vai ter um melhor embasamento Para falar sobre essa dor atrás do joelho do que eu Porque dor atrás do joelho pode ser muita coisa Eu posso estar aqui chutando um monte de coisa e você confia no que eu estou falando Porque eu sou o cara do Corrida Perfeita Que tem um monte de seguidor no Instagram E o seu médico não é E eu estou errando redondamente Ele sabe o que está fazendo então você está no lugar certo, mas pode ser um monte de coisa essa dor atrás do joelho. Mas você fez o certo, que é cuidar disso e investigar essa dor atrás do joelho. Beleza? Valeu e me desculpa se eu não te dei uma resposta assertiva, Márcia. Vamos a JG Luz. Corrida intervalada ajuda a melhorar o pace? Claro que sim! Quantas vezes por semana... É bom fazer musculação para fortalecer o joelho. Bom, essa eu vou parecer até meio ignorante, mas é só porque já foi ignorante comigo, mas eu entendo esse negócio aí e não vou perpetuar a ignorância não. Mas é só para a gente ficar claro que quem faz força é o músculo e não o joelho. Então a gente está fortalecendo a musculatura que trabalha na articulação do joelho. Então esses exercícios acabam fortalecendo a articulação por deixar os músculos mais fortes. tá vendo? Então a gente acaba fortalecendo o joelho, a gente fortalece a articulação. Esses idiotas não sabem conversar direito, né? Fazer o quê? Bom, então, fortalecendo o quadríceps, fortalecendo os posteriores de coxa, até mesmo fortalecendo a sua panturrilha, você ajuda a deixar o seu joelho forte, um, um joelho mais estável, né? ajustado, por assim dizer. Agora, quantas vezes você vai fazer por semana, depende da carga, da intensidade no qual você aplica com essa musculação. Sobre que musculação a gente está conversando, né? Porque se você for lá para academia e, fazer, e fizer só membros superiores, não vai te ajudar em muita coisa, né? Ou então, se você ficar fazendo só os exercícios adutores e abdutores do, do seu quadril, também não vai te ajudar muito a fortalecer lá os músculos que trabalham no joelho. Então, isso tudo tem que ser observado para saber quantas vezes se faz treino de força. Mas eu sugiro duas vezes por semana, tá bom? <risos> no treino certinho para seus membros inferiores, para o quadríceps e tudo mais. Então, valeu. Obrigado pelas perguntas. J.G. Luzi. Ou Luzi. Não sei o pronúncio, me desculpe. Felipe M. Paulino, estou fazendo fisioterapia devido a uma lesão parcial no menisco. Ainda não estou 100% recuperado. Meu joelho dói ainda um pouco e estala. Posso correr normalmente? Enquanto você está em crise, Felipe, eu não aconselho a correr. Quando você for liberado 100% da sua fisioterapia, aí sim eu acho que pode voltar a uma vida normal com a corrida. Porém, contudo, entretanto, é bom você vindo de uma lesão já fazer toda essa recapitulação, aproveitar que o seu nível de condicionamento está baixo e começar realmente devagar, reavaliando a sua postura na corrida, a sua técnica, a maneira como você aplica a carga, para que você não sobrecarregue o seu joelho, não sobrecarregue o seu menisco. Porque a depender da maneira como você corre, você pode sim gerar um estresse maior no seu menisco, no seu joelho como um todo. Beleza? Então é bom fazer esses ajustes para que o seu joelho fique bom e você não estresse mais depois. Portanto, tá doendo? Calma lá, espera, te acalme, Deixa a fisioterapia liberar, aí você faz todo o passo a passo. Porque a não ser que você tenha um compromisso com a São silvestre no final do ano que você tem que ganhar, e você já tem que voltar a treinar, e você vai treinar com dor, aí pau na máquina, mas se não for essa a... a a opção, se é só uma questão de saúde mesmo que você quer trabalhar a sua corrida, então te acalme, vá aos poucos, trabalhe direito a sua recuperação e vá gradativamente aumentando a sua carga de trabalho na corrida, beleza? <risos> Espero ter te ajudado, Felipe. E se você quiser alguém para te ajudar nisso, já sabe onde encontrar a gente. Vem pro Clube Corrida Perfeita, baixa o aplicativo a nossa app lá no Apple Store ou então na Google Play. E a gente acabou de Fazer uma, uma nova atualização. tá cada vez melhor esse aplicativo. Vamos que vamos. Carol Figueira. Sinto muita dor no tibial lateral e abaixo da panturrilha nos treinos. Algum exercício específico para fortalecer. Tibial lateral. Hum. Esse é o tibial anterior, Carol, é o lateral mesmo. E abaixo da panturrilha, é... Tá, abaixo da panturrilha seria o sólio seria mais próximo ao tendão, é... De toda sorte, os exercícios que podem te ajudar com isso são os exercícios estabilizadores do seu tornozelo, para você fazer a inversão, a inversão do pé, tá... Tanto quanto os exercícios dos pés, né, para você fortalecer os músculos intrínsecos dos pés, podem te ajudar com isso. Mas outra questão do tibial lateral aí, que eu acho que deve ser o tibial anterior, você pode dar uma observada na sua corrida. Já se filmou correndo? É interessante se filmar correndo para você ter essas respostas próprias e depois você vai fazendo os ajustes, tá? Para você entender se o pé está indo muito à frente, se você sente gravidade ou se não está, se tem que trazer ele um pouco mais para baixo. Uma questão que pode ajudar é a cadência. Normalmente quando a cadência está baixa, a gente exerce uma carga muito grande na nossa perna. O pé vai muito à frente e isso torna, acaba facilitando essa frenagem, uma carga maior no nosso tornozelo, na canela e muitas vezes até na panturrilha. Aí a panturrilha tem que observar para ver se você está tracionando no final, né, saindo, empurrando o corpo com a pontinha do pé, por assim dizer. Isso também gera uma carga essa na panturrilha que às vezes é desnecessária de acordo com a velocidade que você está. Então, tenta observar essas coisas para ver se eu consigo te ajudar aí. Você se ajudar também, tá? Para diminuir essa dor, observa a sua técnica e fortalecimento. Beleza, Carol? Espero ter te ajudado. Bom, eu acho que por hoje essas são as perguntas. Já são 19h52. A galera continua dando um tchauzinho. Eu vou dar uma acenada pra geral. E aí, galera, acenou, acenou, acenou. Uhul! Bate aí hi-fi. Valeu, Andinho. De nada, Carol. T. Silva. Ó, valeu. Tem gente querendo falar comigo no vídeo. Será que eu falo? Ó... Será que o colo chama a galera no vídeo aqui? Eu fico só no hi-fi. Hi-fi, hi-fi. E aí, Márcia, quer trocar uma ideia? <risos> Ou apertou o botão errado? Hi-fi aqui pra galera. Iii. Beleza. Até a Paty Nunes entrou aí. Ó. Eu já dei um hi-fi para ela. Tem dúvidas aí, Paty? Vamos nessa pra corrida, então. Porque, ó, estão chegando em abril... É, abril já chegou, cara. Meia maratona de São Paulo, a Maratona Internacional de São Paulo, tá chegando. Uma prova bombada, meu. Que aí vai ter 21km, 42km, se eu não me engano. Também vai ter e 10 lá no Ibira. Vai ter a galera do Corrida Perfeita lá representando, se divertindo. Vai ser show de bola essa provinha, eu acho que vai ser a maior. E daqui a pouco vai começar aquele ciclo de provas, né? Maratona do Rio de Janeiro, já pra junho. Eu já tô com a cabeça lá, ó. Porto Alegre. Daqui a pouco vem as do Nordeste, no segundo semestre, que são iradas também. Ó, oh, apareceu aqui um monte. Vou só hi-fi aqui pra casa de pizza. Eu quero a minha de mussarela. Valeu! aí <risos> ainda não há perguntas, mas apareceu um monte de perguntinha lá, cara. Quem estiver assistindo poderá enviar perguntas por aqui. É, então acabou as perguntas. Só hi-fi pra galera. Floripa em agosto, mas Isso mesmo, outra prova fantástica E a de Floripa vai ter o desafio Também, né, que nem a Do Rio, Porto Alegre Também tá fazendo isso, a galera Viciou na corrida, agora quer correr tudo Eu quero dobrar, eu quero ser o um monstrão Fazer 21 num dia, 42 dias no outro Daqui a pouco vai ter o povo Fazendo o pateta brasileiro aí Vai ser a corrida do Zé Carioca, né mano? aí faz 5, 10, 21, 42 de... Seguido uma prova da outra Márcia Cristina, como faz para comprar uma camisa do Corrida Perfeita? Olha, Márcia, é só aos alunos tá? do Corrida Perfeita. Então, entre para o Clube Corrida Perfeita e lá na nossa loja está disponível a camisa do Corrida Perfeita. Tá bom? Valeu! Bom, gente, Manaus, Amazonas, rapaz. Agora me ver a cabeça a maratona de Manaus. Aquele calor, aquela umidade, aquela pressão na cabeça. Uma das maratonas mais difíceis que tem para se fazer tempo. Eu diria que é até impossível uma prova de fazer tempo É a de Manaus Bom gente Vou encerrando então por aqui hoje Lembre-se sempre de quem quiser Quem tiver dúvidas Coloque no balãozinho Segunda-feira que vem eu estou de volta Preparem suas dúvidas Manda para mim que eu mato no peito e saio jogando Valeu galera Aquele abraço Fiquem bem, bons treinos, boas semanas e vamos que vamos, lado a lado, rumo à corrida perfeita. Valeu!